Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim aqui tecer os meus comentários sobre a leitura recente que eu fiz A Dança da Morte, de Stephen King. Então, né li, finalmente, vou deixar a capinha aqui, não vou ficar segurando o Kindle, A Dança da Morte, 1.200 e poucas páginas, nem lembro mais quantas, e eu li durante os meses de setembro e outubro de 2020 foi uma leitura coletiva que Patrícia Lima promoveu, e eu jamais esperei que fosse ler esse livro esse ano e decidi absolutamente do nada que ia participar quando vi o um anúncio da leitura coletiva eu acho inclusive que foi essa leitura coletiva que fez eu degringolar no mundo das leituras coletivas, porque agora eu tô em mil e não sei mais o que esperar daqui pra frente. Sei que em novembro e dezembro, agora 2020 vai rolar uma leitura de It, a Coisa de Stephen King, eu vou deixar aqui nos cards o link pro vídeo, aqui no box de descrição tem um link do grupo no Telegram, você pode entrar, tem tudo lá bem explicadinho, os postos fixados, as fotos com as metas quantas páginas ler por dia, quando começa quando termina, se tem dia de descanso que tem dia de descanso ao longo das semanas e tudo mais. Vamos lá, pra quem não conhece a sinopse de A Dança da Morte ela faz muita relação com a pandemia que se vive hoje no mundo. Nesse caso aqui, que é tratado com como epidemia, durante, ao longo da narrativa, né, tem um vírus in vitro que é liberado acidentalmente e mata 99% da população mundial, apesar da gente só acompanhar o que acontece em alguns estados dos Estados Unidos. Ele começa com a cena de um militar fugindo de casa com sua família porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito perigosa, logo depois a gente vê uma cena de um carro que bate num posto onde tem várias pessoas conversando, vários caras, daí quando eles vão ver o que aconteceu tem uma mulher e uma menina mortas, o homem está muito doente aparentemente morrendo da mesma coisa o que eles não sabem, mas a gente sabe, é que a transmissão desse vírus, dessa gripe, né, do livro, é muito rápida, então todo mundo já tá infectado menos Stu Redman, que é o primeiro personagem que a gente conhece, o primeiro personagem que a gente vai acompanhar, então a gente não sabe porque algumas pessoas são imunes a esse vírus, mas a gente vai vendo como é que as pessoas vão entrando em contato com as outras ao longo dos dias e como essa doença é espalhada muito, muito rápido, e é meio que até assustador demais essa primeira a parte da história, esse começo é da gente ver essas coisas acelerando muito rápido para destruição da população mundial e sem poder fazer nada por aquelas pessoas que a gente tá conhecendo tem algumas descrições que Stephen King faz de algumas pessoas, ele tá citando a vida normal das pessoas mas aí comenta alguma coisa do tipo mas ela não sabia que dentro de dois dias não estaria mais ali, alguma coisa desse tipo de tão rápido que é essa transmissão então eu falei de Stu Redman que é o primeiro personagem, mas não vou falar especificamente sobre os personagens que a que a gente encontra no livro mas é muito bom ver como eles são apresentados né a vida deles pré-pandemia e como eles vão evoluindo ou involuindo, em alguns casos, ao longo do livro. Uma coisa que logo acontece depois dessa parte inicial, que a gente já tem as pessoas sobreviventes ali, é que elas têm sonhos estranhos com duas pessoas, Mãe Abigail e O Homem Escuro, que é Randall Flagg. Aqui a gente vai ter esses dois personagens em lados opostos, né, como travando uma guerra entre si, e as pessoas são direcionadas através desses sonhos para um ou para o outro. E esses dois personagens, então, representam as ideias de bem e de mal aqui na história. História, e muitas vezes a gente se vê dentro de um viés, até um pouco bem puxado para o lado religioso, com algumas visões dos, desses personagens em que eles acreditam, em que eles fazem as pessoas acreditarem também. E esse embate funciona tanto no livro como dentro das pessoas, e até mesmo dentro de nós, né? Trazendo essa reflexão de que a gente tem dentro da gente o bem e o mal, já que muitas pessoas sonham tanto com o personagem que simula o bem, quanto com o personagem que simula o mal. Apesar de parecer, né, que algumas pessoas só têm o mal. Então, a partir mais da segunda parte, por ali as pessoas vão começando a arrumar para esses lados e se organizar nesses dois grupos, representando o bem e o mal, e é a partir daí que a história vai começando a criar as suas intrigas porque a preocupação aqui não é mais esse vírus dessa gripe super mortal que ficou um pouco pra trás, apesar dela aparecer algumas outras vezes, mas a preocupação é mais com as pessoas e com a relação. Em determinados momentos dessa questão da apresentação das pessoas, desses sonhos dessa caminhada deles, a escrita é um pouco arrastada, tem capítulos muito longos como Stephen King já costuma fazer nos livros dele, particularmente depois de um tempo eu acabei achando essas partes do mal, da turma do mal, melhores de serem lidas, porque eu já estava um pouco cansado dos capítulos extensos que vinham acontecendo frequentemente, e esses capítulos eram um pouquinho mais curtos e tinha algumas coisas a mais acontecendo ali. Então é isso, a primeira parte apresenta mais a epidemia, como ela se espalhou pelo mundo, e apresenta os personagens numa camada mais superficial. A segunda parte se aprofunda nesses personagens e vai mostrando esse caminho deles para o bem ou para o mal, para se. Reagruparem novamente e tentarem reconstruir a sociedade. Lembrando que tudo tem que ser recriado, né? Já que não existe mais pessoas suficientes, pessoas capacitadas suficientes para realizar determinadas funções, como a função de médico, uma função de juiz, a função de delegado, por exemplo. E também não tem mais leis, porque a sociedade basicamente terminou, vai ter que ser reconstruída. E também não tem mais recursos, como comida, água, energia. Então, na terceira parte, depois desse background ter sido todo construído, apesar de não ser esquecido depois, porque sempre os personagens estão em constante construção aqui nesse livro, a gente vai ter as coisas mais ou menos acontecendo de verdade, mais um pouco da ação e dos finalmente se desenrolando. É muito bom ver aqui as relações interpessoais e como a sociedade se comporta quando acontece uma coisa desse tipo mesmo depois de uma tragédia desse tamanho do livro. Claro que não se compara com o que a gente tá vivendo, mas se hoje na situação que a gente tá vivendo no mundo 2020, a gente já vê que as pessoas são assim, nessa situação do livro a gente consegue ver ainda mais como as pessoas se tornam em uma situação que elas se veem aquadas. Então isso também acontece até em proporções bem maiores o que só prova, né, que o ser humano é um caso sério. A gente vê até a sistematização de uma sociedade baseada no medo. E funcionando mesmo como se fosse uma ditadura. E ao longo dos capítulos a gente consegue ver como essa noção de poder surge Em determinadas situações Como ela se mantém, como esse poder Se mantém ali naquela sociedade E como esse poder, essa dominação É espalhada através do medo E além disso, de que maneira ele se sustenta Como é que ele consegue se sustentar naquela sociedade E como ele vai começando A declinar conforme o tempo passa Falando mais um pouquinho da na narrativa Ela funciona como outros livros do, De Stephen King, né? Em maior ou menor grau Tem muitos devaneios, partes em que ele é prolixo, partes arrastadas. Eu cheguei a pegar, inclusive, capítulos de até uma hora no Kindle, que acusava ali tipo 56 minutos, só que aquele tempo nem sempre é real, né? Às vezes os capítulos demoravam até mais. Eu passava dois dias, dois dias e meio até num capítulo só, algumas vezes. Até porque a pessoa tem que viver, né? Eu não sei nem pra onde é que eu tô olhando se eu tô olhando pro canto certo aqui, mas acho que eu tô pra câmera aqui, aqui embaixo. Então é isso, alguns capítulos eu não vi a hora de acabar, mas eles são super importantes porque vão dar background pros personagens, pra história e dar profundidade pra história também. O que sempre é bom, né? Isso também ajuda ajuda muito na ambientação e em você se sentir imerso na história porque por exemplo às vezes eu passei um dia ou dois sem pegar no livro porque eu tava lendo outras coisas fazendo outras coisas mas me via sempre pensando na história sempre lembrando no que é que tinha acontecido pensando até não nos fatos principais que estavam acontecendo mas no passado dos personagens em quem aqueles personagens foram em quem eles estão se tornando agora depois de tudo que aconteceu antes desse livro eu já tinha lido misery do autor que é um livro muito prático muito direto muito rápido as coisas acontecem papum e já tinha lido o Iluminado também, no qual a gente consegue ver mais essa questão da prolixidade do autor, né? Tem algumas partes mais devaneadas, é uma coisa mais de sonho, do sobrenatural mesmo. Inclusive falando essa coisa do sobrenatural, é muito legal ver como o vilão é construído aqui, e pelo que eu já fiquei sabendo, ele também aparece em outros livros do autor, e é um dos principais vilões da Torre Negra, se eu não me engano, é isso que acontece aqui. Então apesar do livro ser muito longo, a leitura foi relativamente tranquila. Aí eu também já não sei se é uma boa pegar como primeira leitura do autor esse livro, né? Que é um dos maiores apesar disso também, e muito de cada um cada um tem seu ritmo, cada um tem sua experiência de leitura não tem nada de mais isso, além né, dos problemas que a gente já conhece, que muitas pessoas já conhecem do autor, como o preconceito e problemas que não eram vistos com os olhos que a gente vê hoje, na época que o livro foi escrito, que foi o que? 1978 apesar dessa edição que eu leio eu acho que é a edição de 1990 que é revisada, que foi relançada e tudo mais com a versão dita completa bom, então já que tem que classificar uma leitura <risos> pra não ficar ali a coisa vazia nas redes sociais de livros, no Scooby no Goodreads. Eu acho que esse é um livro que eu daria 4 estrelas. É um livro muito bom, que eu gostei demais. Arrisco, eu acho, a favoritar. E quero saber aqui nos comentários se você já leu o que é que você achou. Agora, também o que acontece é que esse livro já teve uma adaptação. Antigamente, é uma minissérie que, se eu não me engano, tem todos os episódios disponíveis aqui no YouTube. Acho que eu enrolei um pouquinho a língua mais normal. E também vai ter uma adaptação, minha gente, agora, em 2020. Eu vou até procurar aqui The Stand. Eu acho que é o nome, né? The Stand Trailer. Que eu não vi. E agora que eu até meu livro, finalmente poderei ver o trailer desse livro que eu tô... o trailer desse livro não o trailer da adaptação desse livro que eu tô ansioso pra assistir, que eu já sei que tem Whoopi Goldberg, é esse o nome dela? Whoopi Goldberg, Whoopi, Goldberg. Whoopi. no elenco, legendado, que eu sou desse teaser, trailer, legendado ai, ah, vou assistir, tô nem aí, watch official trailer The trailer 2020, debate Batman não, é esse aqui, teaser trailer, vou ver o teaser só, o trailer é inglês, ainda não esse aqui é tá legendado e fica mais fácil pra mim <risos> deixa eu ver, vamos lá <risos> My name is Abigail Fremantle. You come see me at Hemingford Hole. Hello? Anyone alive out there? Quando é que vai começar, hein? Eu não sei não, eu não tinha visto ainda esse trailer, é a primeira vez que eu vejo. Ah, 17 de dezembro a estreia. Tô ansioso. Ah, agora eu fiquei. Quero ver no que é que vai dar. da sua suei, minha mão. Muito massa. Ei, vale super a pena essa leitura. Tô ansioso também. Se você também tá ansioso por essa adaptação, deixa aqui nos comentários também pra eu saber. Não esquece de curtir esse vídeo, se você chegou até esse ponto e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Segue o Elefante Literário nas redes sociais, tem vários outros vídeos legais aqui no canal que você pode ver, pode maratonar quando estiver fazendo nada. Lembra Lembrando que aqui no box de descrição tem um link da Amazon por onde você pode comprar esse livro ou qualquer outra coisa que você quiser que vai ajudar muito o canal, porque o canal recebe uma pequena comissão em cima de cada compra, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!